Olá a todos, tudo bem? Aqui é o psiquiatra Marcos Liboni, sou médico, aqui em Londrina, no Paraná. Sejam todos bem-vindos nesse novo vídeo que eu estou aqui postando para vocês. Por favor, se inscrevam no meu canal. A inscrição, eu falei isso para os estudantes hoje na universidade, é extremamente importante para a gente poder fazer crescer esse movimento. Né? Um deles até brincou comigo, mas dá o like também. Eu falei, se você gostar, tudo bem, se não, pode dar o um dislike, mas façam um comentários, enfim porque assim esse meu retorno aqui agora está sendo impulsionado por uma força muito grande, né, muito maior de estar aqui com vocês, de estar tá podendo falar com vocês, chegar até vocês e vocês também até mim, porque independentemente da gente ter essa distância mecânica aqui através da tecnologia que com, constitui uma certa frieza, mas isso daí não tem importância, né, a gente está conectados e você abrindo seu espaço no seu momento, né, no seu dia, na sua noite agora para eu estar tá aqui conversando com você. É uma gratidão muito grande, tá bom? E hoje eu tô, vou estar tá aqui, Não né? estou aqui para a gente conversar mais um pouco, de forma mais abrangente, um pouco mais, digamos, menos acadêmica, porque se vocês observarem no meu canal, eu tenho até um curso que eu fiz né, para uma escola aqui em Londrina, foi na realidade um curso online, tem toda a história desse curso né, em relação ao porquê disso, mas em relação ao momento que nós estamos vivendo da... Pandemia Covid-19, esse curso que eu fiz foi para tratar de um tema que eu considero extremamente relevante importante, de uma condição né, que todos nós estamos sendo altamente influenciados e impactados nesse momento da história, que é a nossa condição psíquica, comportamental e o que eu diria até existencial da nossa qualidade de empatia. Você sabe o que é empatia? Todo mundo fala em empatia, hoje empatia virou uma palavra meio senso comum, inclusive veículos de mídia e tudo. Eu estava conversando com a minha assessoria aqui e a gente estava discutindo sobre esses aspectos. A empatia, em que pese ela ser utilizada como um termo bastante direcionado a uma condição humana, que é, no meu ponto de vista, extremamente elevada, que é um sentido muito mais de compaixão, ela não está necessariamente relacionada a compaixão. A empatia é uma condição, no, na evolução histórica, do que ela já foi estudada, dessa, é, desse, dessa vamos dizer assim, desse, desse eixo, né? vamos dizer assim, dessa, dessa condição de existência que inclusive fez a humanidade ser o que é que é a, o fato, né, ou a possibilidade da gente se colocar no lugar do outro na situação que nós estamos convivendo. Muitas vezes sentindo o que o outro está sentindo. Eu estou estudando de outras vertentes o conceito que eu estou né, vendo, que eu considero sobre a hiperempatia, que é você efetivamente às vezes sentir o que a outra pessoa está sentindo. Mas a empatia é a condição que, dentre outras, inclusive o amor, fez com que a gente pudesse se desenvolver como seres humanos como nós somos. E ele não deixa de ser uma característica psicológica, tá? Ela cresceu junto com a nossa condição de... Na, nos cuidados ou na convivência com pessoas mais frágeis, com crianças, com idosos, com pessoas doentes, da gente se, de certo modo, compadecer com o sofrimento alheio e tomar decisões, comportamentos com base nisso. No curso que eu fiz, tem bastante coisa técnica, mais acadêmica, sobre a explicação disso, tanto na origem como isso hoje está impactado no nosso, no nosso cotidiano, mas eu queria trazer para vocês o conceito de que nós todos, por sermos quem somos, e seres humanos como nós somos, nós somos extremamente amorosos e todos nós somos empáticos. Então você que de alguma forma está sofrendo por essa pandemia ou nessa pandemia, por alguma situação que você viveu de perda próxima ou até com você mesmo, porque existe o conceito de alta empatia, que é uma questão que a gente trabalha muito, procura trabalhar muito na saúde mental. Você se cuida? Você olha para você? Você procura cuidar da sua saúde? Você procura tomar atitudes para cuidar do seu, né, da sua vida de uma forma geral É uma forma de você estar tá exercendo uma empatia com você que a gente chama de autoempatia, empatia, mas a empatia também, fundamentalmente, é a condição que nos liga ao sofrimento do outro Essa pandemia veio Fundamentalmente, de uma forma absolutamente democrática, porque pegou rico, pobre, país rico, país pobre, enfim, todas as pessoas em relação a qualquer tipo de plano de existência para colocar a gente num plano também, obviamente, existencial de que nós somos muito mais próximos do que nós estamos imaginando. Então, se você, de alguma forma, está sofrendo, está sentindo um desconforto, passou por uma situação com você mesmo, com pessoas próximas, e está vendo tudo o que está acontecendo, e está tendo alguma forma, e está, está vivendo, melhor dizendo, alguma forma de sofrimento, a condição de empatia que está levando você a é isso. Ah, Marcos, mas então eu senti isso, é uma coisa ruim? Não. O que a gente precisa é entender que essa condição existe, e que ela nos mobiliza, ela nos possibilita tomar atitudes em relação na situação que nós estamos inseridos. Só que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo o plano da empatia, só que bloqueadas, sobretudo na condição cognitiva dela, e não lidando necessariamente com a empatia afetiva. Porque eu tenho, inclusive nas minhas mídias sociais, com muita cautela e com muita com muito cuidado tentar levar as pessoas também a olhar fundamentalmente para o conceito daquilo que a empatia enquanto elemento que nos possibilita sentir o que o outro sente né, experiencial que o outro experiencia a gente bloqueia o caminho afetivo dela e o caminho para compaixão através do que através do julgamento porque mais do que a gente sentir empatia muitas vezes nós sentimos o que o outro sente né? E aí, bloquear a atitude do que seria melhor para ele, porque as pessoas também confundem empatia com simpatia, que é querer o bem do outro. Não é necessariamente isso. Até com compaixão, que é sentir amor pelo outro. Né? A empatia é essa condição que faz com que a gente se ligue uns aos outros, e ela tem que ser exercida de uma maneira que a gente possa possibilitar o nosso exercício de convivência, sobretudo para uma questão de dimensão maior, que é não julgar que é pensar nas dificuldades das pessoas e tomar atitudes de alguma forma para a gente ajudar essas pessoas ou a gente mesmo. Então, assim, voltando, né, para não ficar redundando muito, esse conceito, essa condição né, de você sentir o que o outro sente, de perceber a necessidade do outro e que possibilita a gente né, crescer como seres humanos, é uma das oportunidades que a pandemia Covid-19 está trazendo para nós. E eu vou abordar no próximo vídeo uma condição que... É, a empatia, a autoempatia pode possibilitar e que a gente está sendo muito evocado para trabalhar e a gente não está conseguindo muito, por elementos óbvios. Mas eu gostaria de deixar para vocês a ideia de que... Esse conceito, né? essa, essa dimensão, essa forma de existir, de que a gente olha para uma criança e sente compaixão por ela, e sente, nem, nem necessariamente compaixão, mas sente um, um desejo né? de, de fazer o bem ou de ajudar, isso está, isso vem da nossa condição de empatia, que é a nossa condição de se colocar no lugar das pessoas. E eu convido vocês para refletir um pouco sobre isso refletir um pouco sobre essa natureza, do porquê que nós chegamos aqui, lá no meu curso eu tenho né, algumas colocações mais aprofundadas em relação a isso, mas a empatia, sem dúvida nenhuma, é o grande elo da nossa existência. A partir do momento que nós seres humanos conseguimos perceber a necessidade do outro e deixar de olhar para si de forma centrada, egoística, que muitas pessoas estão vivendo hoje de forma egoísta, muito centrado. a gente começou e possibilitou a sermos quem nós somos como humanidade, independentemente dos erros e das dificuldades que nós vivemos, porque nós não estamos prontos. Eu convido para você, convido você, vocês que estão aqui me assistindo, a pensar um pouco em si, exercer um pouco a empatia e também exercer um pouco da empatia com o outro, sobretudo a empatia emocional, que é a qualidade inerente dentro do aspecto emocional que elas nos possibilita. Tá bom? Sobre emoções sentimentos, tem os outros vídeos no meu canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos de novo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Com certeza vamos estar juntos. Inscrições, likes, dislikes, enfim, comentários e agradeço imensamente a oportunidade. Até a próxima.